10 anos do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimula a Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Ao longo deste período, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região tem atuado em ações afirmativas com vários parceiros e mudado a história de muitas crianças e adolescentes. Por meio da destinação de recursos, várias entidades foram beneficiadas ao longo dos 10 anos. Em Colíder, norte de Mato Grosso, temos uma dessas parcerias com o Centro de Formação Mirim Cidadão do Futuro, entidade que tem mais de 25 anos e que oferece cursos de educação moral e cívica. Em 2013, fui destaque do ano, ganhei o o mérito. Atualmente eu sou tenente-coronel de uma guarda mirim aqui em Lucas do Rio Verde. Eu tive a oportunidade de fazer uma graduação, sou graduada em Direito, é, estou na minha segunda graduação, que é o meu sonho, né, que é cursar serviço social, estou cursando. Tive a oportunidade de ter a minha família, tenho uma bebê linda, né, e tudo isso através, principalmente porque a justiça, né, a justiça do trabalho nos ajudou e principalmente abriu a oportunidade para que eu pudesse ter tantas coisas boas na minha vida hoje em dia. Em Rondonópolis, no sul do estado, um dos repasses é para a casa do adolescente Sagrada Família. A instituição já auxiliou mais de 600 jovens a conseguir o primeiro emprego. Eu entrei com 13 anos, recente quando a gente mudou para Rondonópolis e ali teve toda a parte do engajamento, tanto profissional quanto pessoal, que hoje é o que, assim, hoje é o que me forjou e consegui a vaga dentro da Caixa Econômica. Foi dois anos de aprendizado ali, como até, até então como fosse escriturar o bancário, né, ali a parte de aprendiz, dos 14 aos 16. E aí, nisso, claro, começou ali a minha área profissional. Assim como essas, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos repassados vindos de condenações e multas em ações civis públicas em que empresas foram condenadas pelo desrespeito à legislação trabalhista. O TRT de Mato Grosso inova e traz o tema de forma lúdica pelo mundo dos games. Com o Futuro em Jogo, crianças e adolescentes se divertem enquanto são incentivadas a fazerem boas escolhas na vida. O jogo foi desenvolvido em parceria com o SESI e MPT. No Multiação, que leva serviços públicos e cidadania à população carente, as crianças se divertem com o game Futuro em Jogo. o que o certo é errado, obedecer os pais, fazer suas lições. Em 2022,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 também ganham as ondas sonoras. Já estamos no ar! Pelo rádio, internet e celular. Estação Recreio! Na rádio TRT FM 104.3, o programa Estação Recreio diverte o público, onde crianças de todas as idades aprendem brincando. O projeto de Tão Bacana ganhou o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça deste ano na categoria Rádio. Ao longo dos anos... O TRT fez outras tantas ações por uma sociedade livre da exploração de mão de obra de crianças e adolescentes. Durante três edições, foram realizadas a Corrida do Trabalho Só para Elas, com incentivo para alunos de escolas públicas. Diga não ao trabalho infantil! Em 2018, milhares participaram de uma corrida com o tema todo especial, Diga Não ao Trabalho Infantil, inclusive com uma etapa voltada para os pequenos meninos em Sinop, no interior do estado. Muito importante o tribunal divulgar essa causa, diga não ao trabalho infantil, levar para o interior. A corrida foi um sucesso, isso engrandece o nome do tribunal, engrandece a causa, diga não ao trabalho infantil. Este é o TRT de Mato Grosso, empenhado em projetos que dão esperança de um futuro melhor a crianças e adolescentes.